Fala jovens, tudo bem? Menina, fala boa noite aí pro pessoal. Boa noite, né? Olha <risos> tá todo mundo querendo me <risos> contar. É que isso, fica tranquila. Às vezes acontece, essas coisas acontecem. Então natural da vida, dá erro às vezes. Tá tudo bem. A é tecnologia, né? Não é magia. É tecnologia. Né? Idosos confusos com a tecnologia. Isso acontece às vezes. O pessoal tá falando Glória aqui, tal, tal, tal. Vai dar pra assistir depois, vai dar pra assistir depois. O pessoal falou que tá ficando um pouco tarde. Pô, cara, vamos acompanhando aí. A gente teve que fazer um workaround tecnológico aqui, muito louco. Eu tô assistindo a Mariana lá, eu tô vendo os slides. Os slides estão na minha máquina. A gente deu um... Foi do jeito que deu é aqui. Okay. Oi? É do jeito que dá. É do eu jeito que bom. dá. Então, se tu quiser falar, vamos fazer assim. Eu vou começar. O teu slide tá aqui. Eu não sei se tu tá vendo a apresentação. Ah, uh, não. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar compartilhar minha janela contigo para ah, tu. No computador. Eu abro no computador. Pode ser. Não, mas aí ah. eu, eu compartilho aqui contigo. Ah, beleza. Ah, beleza. Tu tá vendo agora? Hum. Passou aí para ti também? Sim. Então, beleza. Vamos do jeito que dá aqui, usando as forças ocultas da natureza, aqui que o pessoal está zoando, e a gente vai, vai, vai tentar. Aí quando tu quiser que eu passe o slide, tu vai me falando, e a gente vai fazendo o que for possível aqui. Então a palavra é ah, eu... toda tua, quando alguém quiser falar contigo, eu vou te interromper aqui, beleza? Ah, beleza, eu vou mudando aqui também na minha máquina para não me perder. <risos> beleza, tudo bem. Beleza. Bom, gente, é, gostaria de começar falando que eu sou muito azarada. É comigo as coisas têm que acontecer do jeito mais difícil. Então, a gente está fazendo né, do jeito mais difícil, mas tudo bem. Se der certo, chegar no final, está tudo certo. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre Quality Assurance, né, que é qualidade, é, garantia de qualidade. E voltada para a qualidade de software, né? De um produto de software. Pode ir passando. Tá. Então, quem sou eu? Eu sou cofundadora do e-community manager no QA Leites. Eu sou organizadora do Pai Leites aqui em Sorocaba. É, atualmente, eu estou como engenheira de qualidade no Itaú. É, escritora. Escrevi um, um, dois livros, né? É, livros que a gente não são só meus, né, são livros comunitários, a gente não, não, toda a renda foi revertida para projetos sociais, né, não, a gente não ficou com nada da, da renda desses livros, e é, palestra em eventos, essa camiseta e essa foto é que eu estava na Campus Party, é, como voluntária. E é isso aí. É, pode passar. Não. Eu tô vendo eu várias vezes, assim, então eu... eu, tô eu tô também com o aqui, eu vou falar. Então, é, bom, vou tentar ser o mais breve possível, para não prolongar também mais do que o tempo que o Dudu tinha reservado para a gente. Então, a gente, eu quero começar, essa é a nossa agenda, espero que a gente consiga chegar até o final dela. É, então, a gente vai falar um pouquinho por que testar, né? a evolução da, da, da qualidade, né, da, da área de QA, os níveis de teste e uma estratégia de teste, né, como que a gente monta uma estratégia de teste. Pode passar. Então, tá. É, eu vou começar com uma provocação, é, vou tentar ser breve, mas começar com uma provocação para é, quem está acompanhando aí. É, quando você pensa em QA, o que, que vem à mente? Se vocês puderem escrever e o Dormir me falar o que o pessoal está escrevendo. Eu estou aqui acompanhando o que o pessoal vai escrever aqui. Vamos ver o que, que eles vão falar. Eu tá. vou tentar sair desse modo full screen aqui. Para ver o que, que eu consigo fazer aqui. Uhum. Para a gente conseguir deixar o slide e você juntinhos. Sem, sem atrapalhar muita coisa aqui. Para não ter que ficar... <risos> toda hora mudando tudo aqui. Acho que agora eu tô num, num ponto confortável aqui. Uh, o César falou que ele pensa em testes, o Marcos falou que ele pensa em bug. <risos> uh, sexta Dev falou teste, qualidade, automação, qualidade de software ou testes, testes sistemáticos, assegurar a segurança, adequação de requisitos, teste de qualidade, ah, né? bom, vai vão todas, sem trabalho, tipo automação sem trabalho, um monte de bugs falaram aqui. Como os que nós tivemos aqui, aí ó. Um <risos> bom, pode mudar, du, por favor. Então, todos vocês, 90% das pessoas, incluindo vocês que estão nessa live hoje, pensam em é, ferramentas, né? ferramentas, em teste, né, mas em nenhum momento, quando eu falo em qualidade, é, eu falo só em teste, né, porque o teste, ele é uma das ferramentas dentro do processo de qualidade, porque o processo de qualidade, ele é muito mais abrangente do que só ferramentas, do que só automação, é, do que só teste, né, tem muito mais coisa envolvida nisso. Então, por isso mesmo que eu fiz essa provocação, porque o nosso mindset, ele tá focado nisso, né. Pode passar, né? Então, é, o, o papel de qualidade, né? Porque um desenvolvedor pode estar no papel de qualidade, não necessariamente uma pessoa que é focada em qualidade, né? Um papel que pode ser, como a gente diria, na parte de um, de, um desenvolvedor, um PO, pessoas podem usar o chapéu de QA, né? Então, ele é um mindset, é um mindset colaborativo, de qualidade do time como um todo, do envolvimento do time como um todo na qualidade de um produto. Porque quando a gente fala em, em qualidade, a gente fala de qualidade de qualquer tipo de produto. É que aqui nós trabalhamos com software, nós trabalhamos com produtos digitais, digamos assim, né? Mas o, a qualidade, ela envolve todos os produtos que a gente pensar, né? Desde um, um computador que você cria mesmo, assim, né? o hardware, é um copo que você faz, é um produto que você vai vender no mercado, uma roupa, tudo precisa ter qualidade para você garantir que você vai ter público, né, vai ter venda e você vai ter lucro com isso, né, porque a gente faz produtos, independente se são produtos digitais ou não, esperando um retorno financeiro, né, e pode passar. E, então, para falar um pouquinho sobre qualidade, eu vou usar um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia, que está muito pertinente, acredito, mais ainda agora, eu vou falar sobre um aplicativo de delivery, né. Então, um aplicativo de delivery, o que ele é? Ele é um aplicativo que eu vou usar, é, eu vou fazer pedidos em, resta num restaurante específico, ou um, em vários restaurantes, né, posso colocar um, um é, arcabouço de vários restaurantes no, no meu aplicativo ou serviço ao meu o meu estabelecimento e para quem que eu vou vender esse aplicativo né por que, que ele é necessário porque que eu consigo por que, que eu quero fazer né vamos supor que é uma ideia nova é um produto novo que eu tô criando então eu pensando a pessoa que vai usar o meu aplicativo uma pessoa que não tem tempo talvez para fazer um almoço ou para fazer uma janta tem uma vida corrida é, eu tenho que pensar no público-alvo do meu produto, né, desde o começo, é, pensando para quem que eu vou vender esse produto. E pensando em para quem que eu vou vender, como que essa pessoa vai utilizar? Então, pensando no meu cliente lá na ponta final, né, o cliente que vai fazer o pedido, ele não vai querer ter o trabalho de pegar o telefone e ligar, isso ele faz hoje, né, normal, porque diz que lanche, diz que almoço, diz que marmita, que já existe. Então, ou ele vai usar um computador ou o um celular. Normalmente, o que a gente tem mais à mão, é mais prático, é o celular. Então, eu tenho que pensar, que eu tenho que disponibilizar é, essa, esse meu aplicativo para celular. Eu tenho que pensar que tem mais de um tipo. Pelo menos, eu tenho que disponibilizar para Android e iOS, né? É, dois tipos de sistemas operacionais diferentes. Eu tenho que pensar também como o meu aplicativo vai se portar em cada um desses... É, sistemas operacionais e pensar do lado do restaurante né do meu restaurante específico de, de vários restaurantes que vão servir com esse aplicativo é que o pessoal tem que ter como acessar para poder disponibilizar esses produtos que vão ser vendidos né, nesse aplicativo então eu preciso ter um acesso web também tanto para receber os pedidos como para colocar o cardápio né, várias opções que eu preciso fazer no, no meu dia a dia para conseguir é, movimentar esse meu aplicativo. E por quê? Né? Por que, que eu vou criar esse aplicativo? Tem que ter um, um motivo, né? É, porque é uma necessidade de mercado. Normalmente, os produtos que são criados, que são geniais, que vocês veem como bancos digitais, como o Nubank, é, o iFood, meu próprio aplicativo do iFood, Uber, foram criados a partir de necessidades que as pessoas têm. né Ninguém simplesmente foi lá e falou assim, ah, saiu, saiu da ideia criativa de alguém. Foi de uma necessidade, né? O ser humano, ele tem necessidade e na hora que a gente tem um problema, a gente, na hora que a gente tem uma necessidade, a gente vê uma forma de criar algo que vá é, suprir essa minha necessidade. Pode passar. E por que, que a gente pensa em qualidade, né? É, deixa eu só mudar aqui também, que é uma enxerta, está muito pequenininha. É, pensa, mas, para deixar, eu estou vendo aqui no computador, não precisa se preocupar não. Pensando em qualidade, se eu tenho um produto que, que ele já foi, né, já está funcionando, já está em andamento, por exemplo, a Microsoft, eu trouxe alguns exemplos de, de erros em produção mesmo. Né? É, a Microsoft confirmou que teve um bug na versão do Windows 10, é, eles precisaram aplicar um patch em produção, isso não é o melhor dos mundos, o Banco Inter, essas notícias são do finalzinho do ano passado, né? o Banco Inter saiu do ar, é, após o erro que zerou o saldo de clientes, é, 50 mil empresas foram expostas a hackers por falhas em softwares da SAP, é, um, um simulador de voo do Boeing 737, teve problema, graças a Deus, foi só no simulador, não chegou aí para o para o avião mesmo, que seria um, uma catástrofe, né, a gente poderia, a gente está é, não deixando uma catástrofe acontecer, né, é, verificando esse erro ainda no simulador, e como a gente po pode ver, um exemplo muito prático e muito real que a gente está vendo nos dias hoje, é o do, do aplicativo da Caixa, né, o pessoal está tentando acessar, tanto para fazer o cadastro, quanto para receber o auxílio, é, e o pessoal está tendo outra tá caindo, o aplicativo não está aguentando ficar no ar, ou está tendo muito erro. E isso a gente, quando isso acontece, o nosso cliente ele acaba ficando chateado e ele vai para onde? Para as redes sociais, né? Desabafar, né? Para a rede social, é, grupo de WhatsApp, coisas que são digitais e que assim tem um alcance muito rápido. Né? Então, por isso que a gente tem que pensar muito na qualidade desde o início do processo, desde a concepção do nosso produto, né, não pensar é, na qualidade só como teste, só né, como automação, só como ferramentas, como eu disse, né, a gente tem que pensar no contexto como um todo e o, envolver o time como um todo nesse processo de qualidade, né, pode mudar, então, pensando na parte de teste, né, de software mesmo, que como a gente está falando, então por que, que eu devo testar a minha aplicação, né? Para garantir a confiabilidade, né, o meu cliente vai confiar naquele meu aplicativo, que ele pode pôr os dados dele lá, de cartão de crédito, ele pode pôr o um endereço na casa dele, que eu não vou divulgar esses dados, né, que estão muito bem criptografados. É, agilidade, eu consigo testar um aplicativo de uma maneira... É, mais rápida, né, é, a, desculpa, agilidade na entrega desse produto o meu cliente, né, se eu, se eu mantenho os testes sempre ativos, eu consigo entregar de uma maneira mais rápida para o meu cliente esse aplicativo, estabilidade, como eu falei, né, a gente viu é, esse exemplo da caixa, que ficou fora do ar, o Twitter também teve uma época, se não me engano, foi na Copa do Mundo, chegou a cair, o pessoal falou, baleou o sistema do Twitter, então, assim, é, a estabilidade é muito importante para o cliente hoje, né? É, manutenabilidade. Eu consegui fazer uma fácil manutenção, ter um código bom, um código limpo, testado, que eu consiga estar tá sempre dando uma manutenção e não me dê dor de cabeça para fazer isso. E para eu garantir a qualidade no final do produto que eu vou entregar, no final da minha esteira, né? E ter o cliente feliz, né? Que é o que a gente espera, porque todos os produtos que nós criamos, nós necessitamos de um cliente para comprar nessa ideia, né? pode mudar. Então, eu trouxe, acredito que para quem já trabalha no Ágil, é, já começou a trabalhar de 2009 para cá, mais ou menos, já, já conheça mais o ágil do que o Waterfall, né, que é, a, que é o modelo cascata mas vamos falar um pouquinho importante essa mudança do contexto do ágil, né, para a parte de, de qualidade, principalmente. É, então, Walter falou, a gente tinha uma etapa de planejamento, uma etapa de design, uma etapa de desenvolvimento, etapa de teste. Chegava na etapa de teste, demorou tanto tempo para planejar que quando eu ia testar, talvez o que meu cliente queria já nem era mais factível, não era mais o que ele queria naquele momento. Então, eu perdi muito tempo nesse processo, né aguardando chegar a, a parte do testar, e talvez eu também não sabia o que era para testar, porque eu não estava lá na, na caixinha do planejamento. Os times realizaram muito fechados, cada cada etapa era responsável por um pessoal, cada pessoal só fazia a sua etapa, né ele não não tinha é, nem interesse, não tinha nem tempo né de, de conhecer as outras etapas, de trocar uma ideia, e acabava não demorando para entregar, e talvez não entregava aquilo que nosso clientes precisava Já no ágil a gente planeja é, em sprints menores, em iterações menores, né, de duas a quatro semanas, como é no, no Scrum, por exemplo, né, e você faz essas entregas pequenas, que tem um, um, um retorno sobre o investimento do cliente, né, você entrega alguma coisa de válido para ele, que ele vai conseguir usar, e ao mesmo tempo, você, se não for exatamente aquilo que ele quer, você consegue é, consertar né, sem, sem colocar em, em fazer uma correção rápida, né porque é um pedaço pequeno do software que você está entregando. É uma funcionalidade você consegue fazer uma correção rápida e adequar o produto para aquilo que o cliente está esperando. Né. Pode mandar. Né. Pô, a gente pode fazer perguntas no meio? Pode, pode, gente. É bom que eu como água, tá? Pode fazer. O Bruno falou assim: "Minha vida é waterfall. Tem alguma alguma saída, uma solução se você trabalha nesse mundo e repensar a qualidade, mesmo que você esteja dentro de um processo engessado, assim, o que que você acha disso?" Nossa, ó, eu trabalhei em Waterfall há pouco tempo, viu? Eu falei assim, mais tempo, mas eu sei que empresas mais antigas, elas trabalham ainda em Waterfall, então, eu vejo a maioria das empresas tentando migrar para o ágil. É, nossa, é complicado. É, o que eu faria, falaria, para uma dica, assim, né? É tentar mostrar com pequenas é, atitudes suas no dia a dia, como pode ser interessante migrar para o um ágil, mas não de uma maneira muito catastrófica, assim, tentar mudar o mindset da, da empresa inteira. Começar indo devagarinho, sabe? Olha isso aqui que interessante, mostrando pessoal, e fazendo de alguma forma que você consiga apresentar algo para eles que seja que eles consigam ver valor nisso. Eu acho que essa é a parte mais importante. Não sei se eu respondi o que ele perguntou, mas tentando ir aos poucos. Né? Porque tem coisa que você tem que, literalmente, comer pelas beiradas, né? Você não pode empurrar, né? Mindset é uma coisa que você demora, às vezes, anos numa empresa para você implantar 10, 20 anos, não é da noite pro dia. Mas é paciência, né? Fala então, paciência, tenta aqui, vai indo devagarzinho e Vamos chegando lá. Um pouquinho de cada vez. É. Não dá pra forçar a situação, senão você acaba sendo chato da, da, da situação. Uhum. Pô, massa. Bom, galera, se vocês tiverem perguntas, podem ficar conversando aqui, vão, vão mandando aí que eu vou juntando, vou agrupando e eu vou fazendo pra ela aqui quando for pertinente. O, o Júlio falou, pô, em 2020 ainda tem pessoas que, ainda tem empresas que tem o Waterfall rodando ainda, né? <risos> Olha, eu, eu tava até comentando hoje de manhã com a minha coordenadora, não sei se ela tá vendo, mas eu comentei com ela para ela ver, eu falei assim, tem coisas que a gente vê da, da parte de teste que é até que recente, tem coisas que são do ano de 2009, 2003, aí eu fico pensando, gente, é quase 20 anos, né, é que é, a gente pensa, passou do, dos anos 2000, é tudo novo, né, mas assim, é, então, tem muita empresa que, dependendo do tamanho da empresa, quanto maior ela for, mais difícil é você mexer nas engrenagens do sistema. Sim, não do sistema código, né? As engrenagens de pessoas mesmo, assim, pensando. É, eu trabalhei com pessoas na parte técnica mesmo, a pessoa não queria fazer essa evolução, sabe? Ela sentia assim: ah, eu sempre fiz isso, sempre funcionou e tá tudo bem. Eu trabalhei numa empresa que tinha, que tava fazendo a migração, olha a ideia fazendo a migração da máquina de datilografar para computador, e o pessoal batia a nota fiscal na máquina, e um senhor falou para mim, para falou para a empresa, né, pode me mandar embora que eu não vou, não quero me adaptar a computador. Né, são são épocas diferentes, claro, isso faz uns 10, é, faz uns 10 anos já, mas assim, exemplos em épocas diferentes, mas vai mudar a cabeça das pessoas, demora muito tempo para se adaptar a coisas novas. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que não, né? São aversas a alguma, algumas coisas, porque sempre funcionou desse jeito aqui. Por que, que eu vou mudar agora, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso. A gente pode dar um teclado mecânico para esse cara, tipo, vai funcionar bem, faz o mesmo barulho. Aí é, ele aposentaram ele, esse senhor. <risos> a Tadinha, tá... ele é um mau não deu. <risos> não deu, né, tipo, no o pessoal falou aqui que é doido para discutir esse caso de vivência de software e tudo mais. Aqui, pô, o Renan perguntou aqui que seria, já que o processo de qualidade está envolvido nisso, seria interessante ter uma analista de QA durante as conversas com o cliente? Vou falar isso. Eu vou falar, eu acho que um pouquinho mais para frente, é uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou falar no final isso, mas não tem problema, a gente adianta, a gente faz no tempo de vocês. É uma coisa que eu acho muito interessante, o que é, ele tem que estar presente em todo, para mim, ele tem que estar presente em todo o processo de, de desenvolvimento do software. Não exatamente estar tá, tá presente, assim, fazendo algo, como diria, assim, que tenha que tenha um retorno, assim, digamos assim, tá a mão na massa mesmo. Mas ele precisa estar tá ouvindo, pelo menos, digamos, na inception, quando você vai criar um produto novo, ou vai só elencar as coisas que vão entrar na próxima sprint, fazer uma sprint plane, qualquer coisa, assim, qual, qualquer atividade que vá construir algo novo, o que há ah, ele precisa saber. Porque senão, como que ele vai saber como planejar toda a estratégia de teste dele para validar aquilo que vai ser feito? Né? Não faz sentido você envolver ele, quanto mais tarde você envolver o que há no seu processo, mais problema você vai trazer, porque ele não vai ter um entendimento desde o começo lá daquele bate-papo que você teve com o cliente, não vai saber exatamente o que o cliente quer, porque a visão de que a, é com o cliente e a visão de um desenvolvedor também é muito importante, porque ao contrário do analista de negócios, que vê só o um negócio como como um negócio em si, né, o analista de qualidade e o desenvolvedor, eles vêm o lado deles, né, cada um tem, é, tem uma preocupação, no, cada um tem um papel, cada um tem um chapéu, né, igual eu falei, né, porque precisa realmente ser um, um QA para fazer a parte de a garantia da qualidade, e cada um vai ter a sua visão, e, e juntando todo esse pessoal, você faz um produto melhor, porque todo mundo sabe, tá todo mundo na mesma página, você consegue garantir que, porque todo mundo sabe que tem que ser entregue e que a qualidade vai ser de ponta a ponta, entendeu? Você garante um processo de ponta a ponta. Então, para mim, é importante do dia zero o que é estar tá presente, né? Tirando assim, tudo, para mim, tudo ele tem que estar tá presente. Não precisa estar tá na, na parte de custo financeiro, essa parte sim. Talvez não, mas de entender tudo que o cliente quer, é importante ele estar tá, sim. Pô, fizeram uma pergunta interessantíssima e é a mesma pergunta que me fazem todas as vezes quando eu falo de qualidade de software. Hum. E os sistemas legado, como fica O time que tá ganhando não se mexe. Se já tá funcionando, pra que que eu vou testar? Tipo, como os sistemas legados se encaixam? Várias perguntas a esse respeito. É, se você pensar no sistema legado, se você tiver um sistema que ele nunca mais vai se modificar, você não tem por que fazer teste mesmo, automatizar, montar uma outra técnica você concorda comigo também que esse software não vai ficar muito tempo no mercado, né, se ele não se adaptar, porque pensar o um sistema, sei lá, pegar uma coisa, um sistema que emite nota fiscal, querendo ou não, a Cefaz, ela vai fazer as alterações dela é, invariavelmente e você vai ter que mexer no seu software também para compreender aquelas é, validações. Vai ter taxas, é, IOF, não sei o quê. Ah, agora vai isentar o IPI. Ah, agora não isenta mais IPI. É, tem vários, tem variantes aí que você vai precisar customizar seu software. Então, se você tiver um sistema legado trabalhando, então você, e que não vai mudar nunca, mas também ainda não vai ser vendido no mercado, né? Se ele não se adapta ao mercado. E se você tem uma modificação, que seja por mês, você tem um tempo maior para você conseguir também montar tanto um, uma estratégia de teste, tanto um plano de testes bem feito, uma automação, né, mesmo que começando por partes mais críticas, assim, do sistema. Então, assim, você vai tentando adequar ali e, e trazer para o novo. É, que as, é o que eu falei antes, né, as pessoas, às vezes, precisam ver um, um retorno naquilo, precisam ver funcionando, para achar legal e, e achar que vale a pena migrar, né, fazer coisas novas pessoas que é, é igual São Tomé, né? Tem que ver pra crer, né? Então, não adianta. <risos> uh, eu, pô, o pessoal falou aqui, né? Tipo assim, é que se você não testa, não, o sistema sempre vai estar tá funcionando, né? Porque não... você não tem, é. você não tem teste. E outra? Você fala assim, ah, não, você não desse jeito. Tá, mas o software vai ficar desse jeito pra sempre. Posso estar muito enganada, mas não me vem à mente nenhum software que vai ser igual para o resto da vida, assim, tipo, que vai funcionar hoje e ele vai ser durável nos próximos dez anos, assim, que não precisa testar nunca mais. né? Então, é um software também que vai cair em desuso, né? porque eu não vou querer usar um negócio que está ultrapassado. As, os próprios frameworks de automação, é, coisas que são feitas por comunidades, né? igual frameworks mesmo. É, se as pessoas não vão lá, e não contribuem para ele, para ele continuar ativo, a gente não quer usar esses frameworks, que, que o pessoal não está contribuindo e não está arrumando. Então, né, por que, que o meu cliente vai querer usar um, um produto que ele não atualiza? Que ele não está né, na raiva, assim, não? Você não precisa estar tá na raiva do mercado, né? Tipo, saiu uma novidade aqui, você tem que pôr inteligência artificial no seu software que não tem nada a ver com o que você faz. Mas você precisa também das normas e das regras para aquilo que você vai, se propõe a fazer. É isso que é importante. Pô, massa, bonita essa resposta, gostei. O Marcos Oliveira falou aqui, ó, tipo assim, analista de negócio faz a regra, o programador implementa a regra, que é a homologa que a regra foi implementada. Você quer comentar sobre isso? Porque é literalmente, não estamos no waterfall mais, tipo, o que você que acha disso? Tipo, todo mundo pra tem mim, tá você... presente em todo o processo, né, tipo, não sei. Isso. Ah, lá no começo, quando é criado a regra, o dev e o analista ah, eles têm que saber o que, que vai ser entregue. Porque se eu, se eu ficar com uma dúvida na hora de testar e eu levantar uma, uma leve ali, e esse ponto aqui, que ninguém pensou, e aí? Puts, mas né, o cliente não falou nada. Ah, mas se eu falar que se eu quero uma, variável, uma variante aqui desse caminho aqui, se você tivesse ideia só na hora de testar, eu... Porque o cliente não... Desculpa, eu falei besteira. É, assim, entendeu? Não faz sentido. Você está atrasando o seu processo. Se você fizer esse questionamento antes, né, antes é, quando estão levantando requisitos, talvez o cliente pense, poxa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Mas já que você falou, olha, eu acho que né, é interessante fazer desse jeito mesmo. Ou, ah, não, a gente não vai ter isso mesmo, pode ficar tranquilo. Porque o analista de negócios, ele é uma parte representante do cliente. Só que ele não sabe exatamente o que o cliente quer, porque ele não está dentro da cabeça do cliente, né? Porque uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele está imaginando. Então, por isso que eu acho que é interessante todo mundo sentar junto e bater papo mesmo. É coisa assim, vai contribuir com aquilo que ele pode contribuir. Não que necessariamente ele tenha que tomar decisões, mas ele precisa contribuir com o que ele pode. Né? Com a visão dele. De, de qualidade do processo como um todo, porque eu vejo o, a pessoa de quem há ah, como ela é uma pessoa evangelizadora da, da cultura de qualidade, mas todo mundo tem que fazer o seu pedaço, né? ele evangeliza, ali, digamos assim, mas todo mundo precisa cooperar com o seu pedaço, né? com a sua parte, fazendo com qualidade a sua parte do processo, tudo funciona, mas tem que estar todo mundo na mesma página. Pô, oh, show! Tenho mais uma coisa aqui, uh, acho que é a última coisa sobre a Agile, aí a gente muda, o, o, a ah. gente continua. Uh, o Rodrigo falou, voltando para a Agile Scrum, por um exemplo, existem várias cerimônias para os devs, as pessoas de que há precisam participar de todas. Eu, eu posso fazer um comentário antes de você responder a sua pergunta? Ah. Claro. Eu, pô Rodrigo, eu acho que assim, não existe uma divisão onde você coloca devs de um lado as do outro lado. Existe o time e o time todo trabalha junto. Não, não existe uma pessoa que é a pessoa do QA. Essa pessoa, tipo, ela não é uma cara, né? é, é, é um desenvolvedor que vai lá e fala, olha, agora sim, é, sabe, todo mundo tá junto dentro do processo. o A pessoa que é QA, tester, ela também faz cartão, ela também, tipo, o time inteiro funciona homogêneo. Então, tipo, eu tô falando isso porque grande parte do pessoal que tá vendo isso aqui é programador mesmo assim e nunca vi um QA no time na vida então é, é só mais uma pessoa sentada ali junto com você que faz parte de todo o processo mas ela tem mais preocupação né uma feature a mais de olhar isso com atenção agora você pode é. dar sua resposta porque eu só queria falar isso porque me incomoda é, você pensar no Scrum a gente não tem a gente tem PO tem Scrum Master, e tem o quê? Dev Team, a gente não tem QA, é Dev, é, o cara de DevOps, ou o de infraestrutura, não tem nada disso, é Dev Team, todo mundo é um time de desenvolvimento junto, só que cada um vai ter uma especialidade ali, então assim, o cara de infraestrutura, ele vai estar ali dentro do time, só que ele vai ter a especialidade dele, né, o desenvolvedor vai estar ali dentro do time, só que ele tem a especialidade. O cara de qualidade vai estar ali, mas ele tem a especialidade dele. Então, cada um vai olhar o mesmo produto por várias visões, para garantir que vai entregar um produto com qualidade, né? Porque é o que a gente... Assim, a gente não trabalha para o nosso chefe, para o nosso cliente, para a nossa empresa. A gente trabalha para o cliente, porque é quem vai comprar o produto. Porque se amanhã ou depois o meu cliente não compra mais o produto, a empresa vai me mandar embora, porque eu não tenho mais necessidade de bater ter eu como funcionário. Eu e todo mundo, né, que trabalham comigo. Então, assim, o nosso foco tem que ser sempre no cliente, porque é ele que paga as contas nossas. Né? Não é o, o chefe, o dono da empresa, o patrão que paga as contas. Quem paga a conta é o cliente, então eu tenho que satisfazer ele, mas da melhor forma, mostrando para ele melhores formas, melhores práticas e entregar aquilo que ele quer. Né? Para entender também o que ele quer. Então acho que é isso, já. Show! Vamos então, seguir então? Tu quer ir para o próximo? Aí eu vou isso, te interrompendo no, no final dos tópicos. Quando você fala que eu posso trocar, eu deixo as perguntas abertas. Tá bom. O próximo, ele é um resumo de tudo que a gente falou. Né? Então, as vantagens do ágil... Eu vou ler aqui no meu computador, porque aí tá muito pequeno. Mas Fica é, tranquilo. Tá. Então, a gente vai ter uma maior colaboração, é igual eu falei, né? O time como um todo. Tem que trabalhar em todas as cerimônias para entender, para colaborar mesmo. Porque muitas coisas, pode ser que um vai precisando ajudar o outro ali, né? Ninguém faz nada sozinho dentro de um time, né? Se não, cada um trabalhava sozinho e não tinha time, né? É isso aí. É, o ciclo de trabalho é mais curto e tem um feedback constante, como a gente viu né? no, no Waterfall tirava até ter seis meses de planejamento, né, eu fiz um curso de project uma vez, que o professor falou que os chineses levavam seis meses para é, montar uma, um cronograma de como ia ser feita uma obra, e em uma semana eles faziam, né, isso há uns dez anos atrás, quando eu fiz o curso. Aí eu fico pensando hoje no ágil, né? Se eu demorar seis meses para pensar como que eu vou fazer um negócio, e nem que demore três dias só para fazer, já não faz mais sentido, né? Então, ter esse ciclo de trabalho mais curto e um feedback constante de como que está o que eu estou entregando para o cliente, é muito importante. Para a gente não perder tempo, nem né, dinheiro, né? É a necessidade de abraçar a mudança, né? A gente tem que estar tá sempre muito aberto, igual eu falei, né? Para a gente... É, como é uma cultura, né, um mindset que a gente coloca, o ágil, ele não é um, é, no entanto que o ágil ele pode ser adaptado, cada empresa faz o seu jeito, ele é um mindset, né, é uma coisa que ele tá muito mais na nossa cabeça do que realmente num processo que a gente precisa seguir, né, ele tá muito mais no, no nosso mindset, é, você tem uma maior flexibilidade, né, é, mais flexibilidade, tanto no, no tempo, é, às vezes no custo, né, você vai negociando, né, você consegue negociar com o seu cliente, né. É uma maior disciplina, quando você tem entregas mais curtas, você sabe que o objetivo é aquele, você consegue trabalhar com mais agilidade, eu acho que também deixa a gente até mais satisfeito de entregar alguma coisa que a gente vê para que está que servindo, que adoro é você fazer um, um produto com, por muito tempo e você não sabe, né, quando vai entregar, para que, que serve aquilo, por isso que eu falo que é importante a gente estar presente em todas as cerimônias para a gente entender o, por, o motivo do meu trabalho, né, para eu sentir que ele tem valor e necessidade no projeto. É, o objetivo deve ser sempre a qualidade, não só a velocidade, né, isso é indiscutível, não tenho nem que falar maior responsabilidade das partes interessadas, tanto das partes do time de desenvolvimento como um todo, como cliente, a gente coloca ele também como responsável na entrega. Que a partir do momento que o cliente prioriza aquilo que ele quer que seja entregue num sprint, por exemplo, ele está sendo responsável. Então, isso é importante também. Ele vê que ele é parte do time, com o, o, o time como um todo, né? Ele não é ninguém diferente. Ele tem, tanto na parte quando dá um problema, ou quando dá certo, ele é responsável também, né? É, maior variedade de habilidades, igual a gente estava tá falando, não tem uma pessoa que é uma pessoa, deve uma pessoa, são chapéus, né? Eu, por exemplo, eu sou um deve, nesse momento eu tá precisando que faça um script de automação aqui de front-end, eu vou fazer, entendeu? É o que tem aqui para eu fazer, eu vou colaborar, é a task que está lá aparecendo, na que está precisando ser feita, é o que eu vou fazer. E pronto, né? Não é minha habilidade, mas eu posso pedir uma ajuda para um amigo que faz isso Acho que a Mari travou e voltou. Eu travou? Travou, mas voltou. voltou. Ah, tá. Tá. Então vá mais rápido e faça mais, né? Que é o dilema, né? Você, você vai conseguir, com uma velocidade maior, entregar mais, né? Você vê efeito naquilo que você tá fazendo. Coragem para conseguir. E confiança no design, né, com aquele design é, que é interessante para o cliente, né, que é focado no cliente, né, pode mudar. Pensando nisso, é, nós temos o um manifesto ágil, que eu acho que todo mundo aqui come no café da manhã todo dia, né, é, não vou nem falar sobre ele. Nós temos também o um manifesto ágil de testes, né, que ele foi criado, vocês podem olhar depois nesse site, eu acho que ele ainda está no ar, porque essa imagem não, não é tão recente. Mas ele traz algumas informações que são bem interessantes, pensando no, no, na parte de testes dentro de um time ágil, né? Então, eu penso em testar durante o processo, do que testar no final, né? Como a gente viu no Cascata, você testa só no final de todo o processo. Aqui não, você vai testando os pequenos pedaços durante o processo como um todo. é Prevenir bugs do que tentar achar bugs. Então, assim, eu... Antecipando os meus testes, antecipando as, o, eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre pirâmide de testes. Então, eu pensando em fazer os meus testes em camadas inferiores da pirâmide, é até unitários, por exemplo. Eu sei que são mais rápidos. Então, eu consigo prevenir antes os bugs do que ficar procurando depois, na né, esperar eles irem para uma versão de homologação, ou até menos para produção, para procurar esses bugs. É, testar entendendo, do que checar a funcionalidade, então entender realmente o que, que é aquele meu, o que, qual é o sentido daquela feature que está sendo desenvolvida, né? e não só ver se a funcionalidade está funcionando ali, está tudo certo, o caminho feliz, não, entender mesmo o que está acontecendo. É, eu falo sempre que a gente tem que entender muito do negócio, né? antes de qualquer coisa, é muito importante você entender o que você trabalha. Né, se você trabalha como eu já trabalhei numa fábrica que faz colchão, você tem que saber, não que você vai usar, você vai estar tá lá produzindo a espuma, mas você tem que saber como é o processo como um todo, porque para você trabalhar no software que vai fazer, né, vai passar por todas as partes da fábrica, você tem que entender qual é o processo, senão não faz sentido, né? E com qualquer tipo de software que você trabalhe, você tem que entender é, como funciona. Se você trabalha em software muito grande, né? por exemplo, num banco, como eu trabalho hoje, é claro que você vai focar mais naquele, é, naquele pedaço ali que você entende, mas você, entende, você tem um contexto geral do todo e foca mais naquele seu pedaço ali, né? naquilo que você vai se especializar, né? naquele time ali que você trabalha. É, construir um sistema melhor do que tentar quebrar o sistema, porque essa é uma mentalidade que tem muito tester que ainda tem, Quer é tentar ficar quebrando o sistema, e não é isso que a gente está aqui para fazer, é construir um sistema fantástico que meu cliente queira usar e queira não sair mais dele, né, grafã. É, a responsabilidade, como eu falei, ela é do time como um todo, do que a responsabilidade do testador. Então, assim, a gente tira a responsabilidade dos testes lá no final, só do testador, ver se está tudo certo, e a gente distribui essa responsabilidade para cada como que é o papel dela é Pode passar. Então, pessoal. Tem, tem algumas Pode perguntas para você aqui. Eu vou voltar o slide, então, aqui. Ah, eu vou pegar Beleza, sem pressa. Uh, falaram assim: o, o Renan, Renan Moura mandou aqui. Como lidar com as empresas quando acabam fazendo o puxadinho nessa parte do processo? assim, tipo, eu Não sei o que ele quis dizer com puxadinho, mas acho que é tipo de emendando: tipo, oh, aqui a gente pega isso aqui, faz isso aqui vai aglomerando coisas e não faz nada, né, tipo... No sentido de... Pô, Renan, explica melhor a sua eu... dúvida. Será que ele quer dizer no código? Tipo, fazendo umas gambiarras? sim. Não, que não, não, eu acho, que é, eu acho que é uma questão de, de processo mesmo, porque foi o que ele mandou aqui, mas vamos ver o que, que ele vai falar. O Marcelo perguntou aqui, com que frequência o ambiente de teste deve ser atualizado, na sua opinião? Tipo, Na minha opinião, da mesma maneira que é atualizado um ambiente de desenvolvimento mesma frequência, porque, querendo ou não, se o cara comentou uma coisa lá e você está testando aqui, não faz mais sentido, né, se, se ele já modificou alguma parte do software que você está testando, talvez você está perdendo um tempo testando aqui. Então, acho assim, você chegou num, num é, você fez um total de, de testes ali, vão, vão construir, vão fazer, nossa, isso é meio difícil, porque eu penso assim, esse tipo de teste seria um teste exploratório que ele está falando? Uh, eu, acho que, eu acho que é no sentido de, de continuous deploy, né, tipo, sabe, tipo, a coisa nunca chega em, em, em ambiente de teste, tipo só no final da sprint, sabe, tipo, último dia, é. sexta-feira, 5 horas da tarde, tamo indo embora, deixa os caras testando aí que tá tudo beleza. Eu já li artigo e tem muita empresa que tá implantando continuous testing, que é a esteira de teste, ela tá embutida na esteira de, na esteira mesmo, de continuous delivery lá. Então, você tem os testes ali rodando automati automatizados ali. Então, na minha cabeça, se os testes estão rodando ali na esteira, teoricamente, vai estar vai tá tudo ali no mesmo... no final, ali. Então vai dar um build final e vai sair todo mundo ali, né? Já com os testes, já com, desde os unitários, os testes é, de serviço, os testes de end-to-end, -end, aqui de front-end, é, tirando os testes que são manuais, o, rest, o resto, tudo que é automatizado, eles entram nessa esteira e já são executados todos juntos ali, né? Então, para mim, é um, é um bololô só, né? Está na mesma frequência para você garantir que aquilo que você está testando faz sentido, né? Porque, senão, pode chegar num ponto que não faz mais sentido. Você abre um monte de bug, o desenvolvedor fala ah, isso aí eu já corrigi aqui, né? É, talvez a história do puxadinho, que o outro... O outro rapaz mencionou, pode ser isso também, que já aconteceu de eu trabalhar numa empresa, que ela era totalmente. É, eu falava que ela era cascagem, né? Que ela era cascada, mas o cliente falava assim, ah, eu estou precisando de um negócio para ontem. Eu disse, ah, beleza, a gente vai jogar uma versão aí. Aí jogava um or lá no cliente, atualizava e pff, dava aquele monte de, aquele monte de problema. Não passava por teste, não passava por nada. Só jogava lá e rezava para Deus para dar tudo certo. entendeu? Então, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que ir trabalhando na cabeça, na mentalidade das pessoas, né, de negociar melhor as coisas. Por isso que o cara de negócio não pode estar sozinho. Porque na hora que ele promete, ele não sabe como as coisas funcionam. Então, ele pode prometer uma coisa que não é factível, que não vai dar tempo de você fazer, entregar com qualidade para o cliente. Então, talvez, você negociar uma entrega menor e, e, e com certeza, né, com uma garantia de qualidade melhor, vale a pena. Show! Isso que tu disse foi exatamente o que o Renan veio reforçando depois. Ele falou, pô, 90% dos clientes seguem a regra X, mas aí tem um cliente Y que chega nesse momento e ele não se enquadra. Mas aí precisa resolver agora. E aí você vai, mete um IF lá no meio e aí começa... A casa cai, como, diz, como diria o meu pai. Pô, dá problema para todo mundo, né? Às vezes você tinha um problema para um, aí você arrumou um problema para todos os seus clientes, né? Se você tem um software de prateleira que a maioria dos clientes usa a mesma versão, digamos assim, e você vai trabalhar é, para um, então você tem que ter muita certeza quando você colocar esse aplicativo no ar para você não ter problema. Então, é, hoje em dia, é muito fintech... É, empresa que trabalha, tudo que trabalha com dinheiro, eu acho que a gente tem que pensar, até quem não trabalha, é um jogo, digamos assim, né que não, não tem custo nenhum, mas assim, tudo para mim é, você tem que pensar muito bem, porque não é o seu dinheiro que você tá gastando, você tá gastando o dinheiro do seu cliente. Então, assim, se a gente pensar, eu vou investir um dinheiro que é meu, ou eu vou gastar um dinheiro que é meu, é uma coisa. No meu cliente, eu tenho que pensar dez vezes, então assim, eu tenho que alertar muito ele, que não é a hora exata de fazer aquilo, né? Porque é o dinheiro dele que tá empurrando ali, né, e a confiança que ele tem no nosso time, né, Sim, e tá desenvolvendo. Massa, ficaram algumas outras perguntas aqui, mas são relação, tipo, ah, quem é que faz teste unitário, deve ou que há? tipo. Ah, eu vou falar nisso no próximo slide. Então, vamos para o próximo slide, chegamos. É, é bom... Então, hoje a gente vai começar pelo lado esquerdo. Esses daqui são os níveis de teste que a gente cita, tanto para o parte de automação, quanto para testes manuais. Então, eu vou explicar cada nível. É, já tem algumas coisas aí, falando manual, automatizados, mas eu vou explicar melhor como ele funciona. Normalmente, o que, que a gente tem nas empresas é o padrão anticônico que a gente fala, que é o da esquerda, que parece um sorvete, né? Então, eu tenho poucos testes unitários poucos testes de integração, né, um pouquinho mais do que unitário, muito teste automatizado de interface, e muito teste manual. Qual é o problema? É o que a gente falou lá atrás, no começo, né, se eu tiver pouco teste unitário, eu deixei muita coisa passar para frente sem testar. Então, eu vou pegar um bug muito tarde, e quanto mais tempo eu demorar para pegar um bug, vai ser mais lento para eu achar, e o custo vai ser maior. Porque eu já vou ter passado, se eu faço um teste unitário, eu garanto que lá no começo, aquele pedacinho de código está funcionando. né Quando eu for fazer um teste de, de integração, eu garanto que esse pedacinho com esse pedacinho funciona. E assim vai indo, e eu vou crescendo. É como se você fosse numa bola de neve mesmo. né Você garante que o começo funciona, até ficar um, um, um monte de teste junto, digamos assim. né E quando você chega na interface, você está com o um sistema desse tamanho. Não tem tempo mais de você testar, é, o mesmo tempo que você tinha para testar um código pequenininho, né? Lá no começo que você começou. Então, faz muito mais sentido você ter o da direita, né? Que a gente fala que são muitos testes automatizados ou unitários, na base da pirâmide, né? Depois a gente teste automatizado de componente, de integração, de API. Essa essa parte do meio aí da pirâmide, que é API, integração, componente, são os testes é, voltados para a parte... É, de API é voltado para serviços, né? Que a gente tem hoje, é poucos testes automatizados de interface, né? Ou end-to-end -end, e sessões baseadas em testes manuais, que a gente deixa para né fazer uma última, uma última é, pincelada, digamos assim, né, para garantir que não, não ficou nada para trás. Porque querendo ou não, por mais que a gente tenha teste automatizado, por mais que a gente tenha é, automatizou em todas as camadas da nossa pirâmide, ainda assim é feito por seres humanos, né, e seres humanos são partidos de erro. Então, é interessante a gente ter essa sessão de testes manuais, a gente ter também um cuidado voltado para a parte de né, porque a gente tem que pensar nas pessoas também, né, que tem um daltonismo, ou que não tem a visão, ou tem uma visão limitada, é uma pessoa que só navega por ela tecla tab, né, uma pessoa que tem é, problema auditivo, então a gente tem que pensar em, em todas as hipóteses, porque um, o público é, que acessa principalmente os aplicativos móveis hoje, que é o, o grande é, a grande maioria dos aplicativos, né, é, o mobile, é, uma, é um grande número de pessoas que assiste, né, que usa, né. Então, é muito importante a gente atender nossos clientes muito bem. Eu, e eu, como cliente, eu gosto de ser tratado como todos os clientes são tratados. Então, acho que a gente tem que pensar nas particularidades de todos os clientes e atender todos eles na melhor forma, né. Independente de quem são, independente de quanto estão pagando. Porque todo mundo está pagando, então todo mundo tem que usar bem. É, quanto a quem vai desenvolver os testes, é, é o que a gente estava falando. Normalmente, teste unitário quem desenvolve é o próprio desenvolvedor. Ele está fazendo o código dele ali, ele já faz o teste unitário que teste aquele teste, né? É, o, é uma premissa, né? O que ele pode fazer é, é pode trabalhar cross, né? Um, um é, ele faz aqui, o um, um outro desenvolvedor faz os testes para. Não é muito, não vejo muito. Eu vejo o próprio desenvolvedor que faz a, o código, já fazer o seu teste unitário é meio que automático, é, aí varia de empresa para empresa, daí para cima, né, falando de teste de serviço, por exemplo, eu vejo muito pessoas que estão com o chapéuzinho lá da qualidade fazendo, mas já vi empresas também que são desenvolvedores que fazem esse tipo de teste, então varia de processo de empresa para empresa. Agora, os testes automatizados de interface, é, os testes end-to-end -end e testes manuais, são, normalmente, coisas voltadas que o que a normalmente faz. Nada impede que o desenvolvedor está, né, não que não está fazendo nada, mas está com um tempo ali maior, puder ajudar, eu não vejo mal nenhum que é aprendizado para os dois, né? tanto o, o testador ajudar num teste unitário para aprender, acho que tudo que a gente aprende é importante, também para a gente poder, não julgar, mas para a gente poder ajudar, né, a a melhorar até um teste, né, por uma outra visão ali num teste. Então, acho que se a gente puder participar, é que não dá tempo da gente participar de todas as etapas assim também, né, com tanto afim, mas eu acho que se tiver é, tempo, vale a pena, né, ao meu ver, vale a pena, se você tiver um tempo para fazer isso. Tem eu mais acho, perguntas? Eu acho que nessa parte, o pessoal mesmo da que trabalha pois com com um desenvolvimento, tem que saber desenvolver o teste da ponta lá, Ele tem que saber fazer o end-to-end -end inteiro, porque, sei lá, quando a gente pensa em web, principalmente, eu quero testar se o componente tá renderizado na tela, no CSS, no lugar certo, pô, isso você não vai conseguir cobrir no teste unitário, você vai ter que fazer, ver a visão do cliente também. Então, é muito um cross, né, eu acho que é o trabalho junto, né unido de todo mundo. Uh que que mandaram aqui tipo o, o Renan aqui mandou quando lidar é outro Renan esse e ele também tá no Twitch inclusive como lidar quando a maioria do time escolhe atropelar o processo de entrega para entregar logo o software tipo nesse sentido de pô vamos pular a etapa de teste pulo que a vamos sair a gente aceita ou tem alguma sugestão de como a gente se posiciona nesse ponto para falar olha a gente precisa fazer isso melhor é, é, é o mesmo caso do puxadinho lá de trás né ah, vamos fazer só a gambiarrinha aqui e segue a vida vai funcionar melhor é bom se você tá tentando levar um se você tá tentando usar um processo ele tem algumas etapas que são opcionais né tem as cerimônias que são tem, tem as que são obrigatórias e as opcionais, tem, tem coisas que são opcionais, mas o teste não é opcional, <risos> é né? para nenhum projeto, para nenhum é, cliente, para nenhum projeto, o teste é opcional, né, tem muita coisa que é opcional, por exemplo, ah, eu não faço grooming, sei lá, eu faço só, é, já tenho tudo meio mastigado lá, eu faço um dance-up, eu faço uma plane. Ok, faço uma release planning, não, não vou pôr um grooming, uma discussão lá, porque todo mundo já participou antes, entendeu? Todo mundo já sabe, desde o começo lá da Inception, o que, que tem que fazer, então eu não tenho grooming. Ok, tem algumas coisas que você consegue pular, porque talvez não faça sentido, é um excesso de informação. Mas testar não é um excesso de informação, né? É um, é um zelo que você tem pelo trabalho que você tá fazendo. Aí você quer fazer... Entregar para o seu cliente um serviço mal feito para ele te devolver só para você falar que você entregou. É, é meio, não é nem bizarro, né? Mas é um negócio assim, não faz sentido. Eu sei que isso acontece em muitas empresas, já trabalhei em empresas que são assim, que fazem isso, e que principalmente as pessoas vão atropelando mesmo só para entregar. Mas eu acho que a gente, é, nós, como como eu já disse, evangelistas da qualidade, nós, a gente tem que ressaltar isso, deixar isso muito claro né, e não para falar assim, ah, lá, eu avisei, mas, mas para, assim, orientar mesmo, né, Acho que talvez seja um pouco falta de orientação, sei lá, fazer uma palestra educativa na empresa, explicar as necessidades, mostrar um vídeo, é, não sei, sabe, assim, tentar mudar a cabeça das pessoas devagarinho, mostrando empresas que funcionam, empresas grandes, porque normalmente quem trabalha num lugar assim, tem pretensão, de, né, talvez seja uma empresa, um pouco menor, não tem muito, muito processo muito bem definido. Ela quer progredir, quer, né? Então, você tem que começar no ambiente que você tá, né? Você começar a ser melhor onde você já tá, né? Não esperar as coisas acontecerem para você melhorar. Eu acho que você tem que melhorar todos os dias, né? O seu processo. E é isso. Mas aí, nesse, nesse ponto ainda tem uma resposta default aqui tipo assim aceita ou fala ou bate o pé e fala nós vamos testar essa parada e quebra tudo na empresa <risos> é difícil né é porque assim o que eu faço eu começo a pensar nos lugares que eu já trabalhei né? tanto tem lugares assim que eu sabia que eu tinha um, um voz para falar isso que tinha que as pessoas iam ouvir quanto eu já trabalhei em lugares que, que simplesmente não tinha abertura para isso, né? É aceita que dois, é, eu sempre brinco, né? entra para aceita, né? Aceita que dois menos, né? Então assim, talvez. <risos> eu, eu sei que em época de pandemia é muito ruim eu falar isso, mas às assim, vezes assim, se você chega num ponto que você não concorda com um lugar, eu acho que também não, não faz mais sentido você estar tá num lugar, entendeu? quando você vê que não tem jeito, você usou todas as suas portas, pra mim, eu vejo que não faz mais sentido eu estar num lugar, entendeu? Então, não sei, é, é difícil a resposta, né, porque não é um, negócio, é um negócio que você tem que ter jogo de cintura, mas ao mesmo tempo, chega numa hora que você sozinho, tentando levar o time, você cansa. E, né, não tem muito o que fazer. Então, a minha resposta é que eu tentaria, né, eu tentaria até o último minuto, aí eu vi que não deu certo, infelizmente, é, é hora de, né, dar tchau, procurar outra coisa, ver que realmente, às vezes, a gente não se encaixa mesmo. Porque tem empresas que talvez você não vai se encaixar, né, já aconteceu comigo, eu trabalhar numa empresa e sair porque eu não me encaixava no modo que as pessoas trabalhavam. Que eu achava que não estava certo e eu estava sozinha remando contra a maré, então, é, o melhor que eu fiz foi sair e a empresa continuou lá, as pessoas trabalham lá e... São empresas, pessoas que estão lá há muito tempo, entendeu? Um o um processo já está engessado e as pessoas não querem mudar. Então, acontece. Acontece a gente ter que mudar de emprego por causa disso? Já aconteceu, porque para mim é mais antes eu sair. É, enquanto ainda, sabe, assim, não esperar ficar empurrando com a barriga as coisas assim. Deixando as coisas rolarem, né? E eu acho que é meio que isso. Não sei se foi uma boa resposta, né, que eu não é que eu tô mandando ele trocar de emprego. <risos> Mas tô falando chega. assim, é, chega uma hora que você ficou sozinho ali tentando batalhar e você não vê mais sentido, né, de estar tá num lugar que não que você quer crescer, você quer melhorar, você quer fazer o seu melhor e a empresa não quer. Então, me, tomara que ninguém, da empresa tenha visto, vendo isso, vão achar que eu tô mandando o povo tudo trocar de emprego. <risos> ou eles aceitam o papo do que há para não mandar a pessoa embora para não perder mão de eu obra eu acho que a gente tem que mostrar o que que aquilo vai fazer de diferença né é, tem, tem empresas tem pessoas que só aceitam as coisas se tiver um, uma poc ali né se você consegue fazer uma demonstração do que que tem que que vai mudar aquilo na minha vida né então eu acho que é, varia né varia muito de lugar de ambiente de como as pessoas são para ouvir né é tudo isso a ah, beleza tem uma pergunta aqui do Sérgio Renhe Renhe não uhum. sei pronunciar desculpa se eu falei errado ah, sendo a quantidade de testes de integração end to end feitos em menor quantidade Qual critério eu devo levar em consideração para escolher o que testar tudo que você já conseguiu cobrir com testes nas camadas inferiores de unitário e serviço, você não vai fazer de novo, porque não faz sentido. Você está fazendo um trabalho, né? É, você está gastando tempo com uma coisa que não faz sentido. Então, se você já cobriu no teste unitário, já cobriu num, já cobriu num teste de serviço, não faz sentido você repetir ele na camada end-to-end. Você vai é, fazer coisas que elas sejam factíveis só na camada end-to-end, -end, entendeu? Não sei se ficou bem claro, mas assim, o que você já cobriu nas camadas inferiores, não faz sentido você repetir o teste lá em cima. Você vai fazer um, sei lá, um teste ponta-a-ponta de um processo como um todo, por exemplo, igual o Du falou, né? É, vamos supor, é, ah, eu quero ver se, pensando num... num sistema que eu tenho que ver um um gráfico aqui na tela, né, eu quero ver se o gráfico tá gerado certinho, ah, eu fiz os testes todos lá, mas não, Aqui eu quero ver se ficou é, as cores certinho, os tamanhos, ficou proporcional, nananana, é, o próprio teste de regressão visual é um exemplo, que você, são coisas que você não vai fazer em camadas inferiores, por exemplo, o teste de criação visual ele fala que ele tira um print da tela e ele vai tirar quando você gerar uma nova versão, né? Você fizer alguma alteração em tela, você vai tirar um outro tipo, um outro print e vai comparar. Então são coisas que eu não consigo fazer nas camadas inferiores, né? Eu testo as outras coisas tudo, mas uma coisa visual, por exemplo, eu não consigo fazer em camada inferior. Eu vou fazer nas camadas nessa última camada. Então é tudo que você não testou lá embaixo, o mínimo possível, né? coisas que você deixa o mínimo possível, fazer os testes na, na, na última camada, né? na, na camada superior. Uh, massa, testes de regressão visual são muito bons e são incríveis. Uh, a Elza falou aqui, testes unitários deveriam ser feitos por desenvolvimento, isso é certo, mas não tem uma segunda garantia do teste com o pessoal de qualidade, foi o que você falou, vamos trampar duas vezes porque a gente gosta de trabalhar o dobro. Os testes unitários, bom, eu entendo que a pessoa está entregando. É, você tem tantos testes unitários, você tem ferramentas que vão fazer verificações em software, no software sem ele estar tá rodando, que, por exemplo, o Sonar Cube, uma, uma ferramenta que você consegue fazer assim, uma análise estática, eu não lembrava a palavra, estática do código, você tem muita ferramenta antes de subir para as camadas superiores. E se você pensar que um desenvolvedor fez um teste mal feito. É, unitário, ele está jogando o trabalho dele no lixo, porque ele vai ter que refazer tudo de novo. Então, para mim, não faz muito sentido se a pessoa não tem responsabilidade com o trabalho dela, porque tudo que eu entrego é minha responsabilidade. Eu como minha responsabilidade, e claro, no todo você tem responsabilidade junto com o time, porque cada um entregou o seu pedacinho, a gente é responsável pelo nosso pedacinho e pelo todo mundo, né? Por dar apoio a outras pessoas, tudo então, um, uma pessoa, um, um desenvolvedor que, não, no, que faz mal feito, para mim, ele está fazendo o trabalho dele mal feito. Então, não faz muito sentido. Né? Se Os times no, no modelo ágil, é, tem uma premissa que eles são colaborativos e que eles são autogerenciáveis. Então, se eu não sirvo para trabalhar, é, se eu não fizer as coisas que eu tenho que fazer bem feitas, eu não sirvo para ser autogerenciável. É preciso de alguém mandando eu fazer. Então, o que não faz sentido ser ágil. E aí a gente volta toda naquela discussão lá para trás, então é, eu acho que eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu faço, né? é o mínimo, acho, né? é o mínimo. Pô, concordo contigo, uh, pô, há, há um tempo atrás eu venho acompanhando uma série de, de artigos do, do Kent Beck, que eu quero que criou um o hum. XP e ele assinou o Manifesto Sim. Ágil, e ele tem trabalhado com uma metodologia chamada TCR, que é tipo TCR, Teste, Commit, Revert. Se você escreveu o uhum. código, comitou e ele não passou no teste, ele apaga o código do repositório. Se você comitou e diminuiu a cobertura, ele apaga o repositório. Tipo, é, é muito interessante e aí a gente consegue ver tipo assim, uma metodologia de como talvez tentar escrever testes unitários melhores ou ajudar as pessoas que estão fazendo esses testes unitários. Tem testes de mutação, tem várias alternativas para tentar uhum. Isso, tem os testes de mutação, que eles testam os testes orientais, então, assim, a gente tem que ter também métricas, né, que eu acho que a gente chega num ponto que, assim, o que não é, tem uma, uma frase que fala que não é medido, não é, não tem como você cobrar, eu não lembro certinho qual que, é, qual que é a frase, mas fala que tudo aquilo que a gente não conseguir medir, a gente não consegue depois, né, tipo... Né? você tem que ter métricas em cima das coisas que você faz você tem que ter métrica de cobertura métrica de, de cobertura de teste unitário de teste mutante é, de análise estática de, de código tudo é importante você ter métricas para você avaliar seu software porque são, são coisas assim que você se aventam lá na frente então assim é trabalhar mais aqui para não ter problema lá na frente sabe então eu não vejo muito sentido por exemplo um desenvolvedor falar que não vai fazer teste unitário porque ele acha que não faz sentido sabe então para mim não, não, não faz muito sentido ele quer ter trabalho lá na frente quer fazer tudo que ele fez é, é ó não faz sentido sabe eu sei que muita gente pensa assim mas ainda infelizmente mas para mim não faz muito sentido né que você vai estar fazendo serviço duas vezes ah, bom, tem mais algumas perguntas aqui a respeito disso, por exemplo, eu vou deixar esse tópico passar depois dessa pergunta, vou deixar a última aqui e a gente passa para o próximo, assim, ah, como é que ficam os testes de mudança de última hora, sabe aquela coisa, relâmpago que acontece, e, e tem, tem umas três perguntas assim com relação a isso, né, tipo. Mudança de última hora, é, é não... É complicado, né? Porque você faz um, quando você vai começar uma sprint, quando você tá planejando uma sprint, você faz um combinado. Eu acho que se você vai incluir uma coisa nova, você tem que tirar um, um, alguma coisa desse combinado. Porque meu combinado, sei lá, São hipoteticamente, tá? Se eu entregar cinco features, e se eu quero entrar uma nova, e eu sei que o meu time não tem condições de entregar, que ele já tá aqui com o que o time pode entregar, eu vou negociar que uma dessas vai sair, então. Né? Porque para mim não, né, não faz sentido. Assim. É claro, tem coisas que entram de última hora, acontece em todo lugar, né? Mas eu acho que você tem que negociar, né? É claro que você vai testar, né? Você não vai deixar o negócio ir para frente, né, igual a boiada, abre a boiada deixa passar, né? Não, você vai testar, mas eu acho que você tem que é, negociar. Ó, então, essa coisa entra, mas essa daqui vai sair, entendeu? Acho que isso faz muito mais o papel do Scrum Master, de barrar esse tipo de coisa, do que do time como um todo, né? Do time de desenvolvimento geral, né? Todos os papéis ali dentro. Acho que isso é um, é uma, uma coisa que fica é, embaixo do chapéu do, do Scrum Master, né? Ele fazer essa negociação com a pessoa de negócio, ou pior, né? o que, que cabe mais ali, e ele ouviu o time e repassava. Fazer essa negociação, né? Acho que não cabe nem ao desenvolvedor testador. E eu acho que é caso a caso também, né? Tem coisa que é muito crítica, não sei, né? Mas mesmo assim, eu tentaria negociar. Que entra um, sai outro, né? Não, não dá para entregar tudo, senão a gente vai entregar mal feito, né? Não faz sentido. Uh, o Richard Bota falou aqui uh, sempre que isso é feito na empresa Lady Murphy, acontece. <risos> dá pra ouvir, então. Aí você faz assim, né, <risos> ou você manda aquele, aquele desenho, né, do menininho chutando a mesa pra cima, né, porque tipo, poxa, sabia que ia dar problema, né, é, é complicado mesmo, mas então, eu acho que é tudo questão de combinar, né, claro que ninguém, se ele combinou cinco, né, cinco itens, vamos supor, eu vou acrescentar mais um, então, mas eu vou precisar um, ah, mas não vai tirar, bom, então também não vai entregar, entendeu, eu, eu pensando como Scrum Master eu faria é isso, mas é, aí vai da, da do, do conversa, né? Da conversa do combinado do time com, com a pessoa de negócio, né? Acho que a gente tem que tentar ser flexível quando dá e também o, o cliente ser flexível do lado dele, né? Ele faz parte do time, né? A gente tem que deixar sempre ele por dentro e se sentindo parte do time mesmo, né? E mostrando para ele que aquilo ali vai impactar negativamente. Então eu acho que isso, é, ele se sentindo parte do time, quanto mais ele se sente parte do time, menos ele vai fazer esse tipo de coisa, né? Que ele vai ver o, o motivo dele não poder fazer isso. Eu eu acho que é muito isso, é, de vez em quando eu acho que casos acontecem, né? Tipo assim. De, pô, ah. tá pegando fogo aqui, vamos resolver, mas tipo, se isso for recorrente, eu, eu acho que a dica anterior vale, procura outro emprego. É. É. É, a sessão acontece, porque, né, eu falo, né, acidente acontece com todo mundo, né, a gente tem que estar, tá, igual aconteceu hoje, né, a gente tem que estar tá preparado, sempre para o problema, né, é, mas, assim, a gente tem que ser flexível. Tanto em receber, às vezes, uma demanda, a gente dá uma apertadinha ali, faz um combinado, e na, sei lá, todo mundo trabalha uma hora a mais hoje, daí semana que vem todo mundo fala alguma hora, eu acho que tudo é um combinado, né? Você consegue, é, tudo tem que ser uma, uma troca de mão dupla, né? Assim, é isso que chama, né? Eu, agora eu vou te ajudar e depois você me ajuda, mas eu acho que tem que ser bem assim, né? Todo mundo tem que ser bem cooperativo o sistema, né, Para não dar problema depois. Nossa, tá virando filosófico aqui, né, a coisa, tipo assim, o que que eu faço o Scrum Master não barra, né, tem aquele meme, né, tipo assim, ah, não morde, não, não rosna, quem é esse? Ah, o Scrum Master, ele não faz nada. Bom, eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que a gente não precisa discutir isso aqui, eu vou passar o slide. Bom, amanhã. <risos> Bom, quadrante de teste... Isso. É, a gente tem ali a pirâmide de testes, né, e aqui no quadrante de testes, ele é um, quem criou é, o quadrante de testes, eu estava até com o nome do amigo aqui, porque eu sou muito ruim com o nome, eu sei que o sobrenome dele é Merrick, mas não vou lembrar o nome agora. É, ele criou, esse, ele estava criando uma série de artigos sobre qualidade de software, né, sobre teste de software, e ele criou o quadrante de testes, que ele pensou em... É, fazer quatro perguntas, é, duas perguntas, é, para direcionar os tipos de testes que devem ser feitos, é, onde eles se encaixam nesse, nesses quadrantes, né? Então, ele pergunta, assim, se o teste suporta o time ou se ele critica o produto? É, se o teste está com foco mais no negócio ou na tecnologia? E nos quadrantes, em cada quina desses quadrantes, a gente tem os tipos de testes que podem ser executados, né, que são é, automatizados e manuais. Né, e o que é ferramenta, né? Não são testes que estão ali. Eles são testes. O teste de performance mesmo. Ele não é um teste. Gente, vai me faltar palavra. Eu vou explicar o resto, depois eu, eu volto para ele no, no final. Então, no primeiro quadrante, a gente tem os testes voltados. É, com foco em tecnologia e que suportem um time. O que que isso quer dizer? Com foco em tecnologia, eu vou estar tá lá no, no código mesmo, né, e que suportem um time. Então, o um teste unitário, ele vai testar o meu código, né, ele tá suportando o time em si. Um teste de componente também, ele vai testar, né, aquilo ali que eu fiz, o código, né. É, no segundo quadrante, a gente tem um, um teste que é com foco no negócio, eu já vou ter regra de negócio nele, e ele vai suportar o time ainda, então, é, um, um, regra de, um teste funcional, ele tem regra de negócio, né, eu preciso seguir uma regra de negócio para executar, para criar um, um teste funcional automatizado, ou até mesmo para fazer um manual, um exploratório, é, eu posso usar é, stubs, eu posso usar mocks para executar esses testes, com né? então, vários tipos de posso fazer protótipos para o meu cliente, eu posso fazer simulações para mostrar, né, é, criar story testes. No terceiro quadrante, eu tenho testes que são é, de crítica ao produto né, em si e foco em negócio. Então, vocês podem ver que eles são totalmente manuais, que são coisas totalmente focadas no, no cliente e no produto. Né? É, então, eu tenho os testes exploratórios, né, que eu posso tanto ser executado pelo meu próprio time, ou quanto eu é, contratar uma empresa só para fazer isso, hoje a gente tem muitas empresas que fazem isso, né? que, é, ou mandar é, um teste de usabilidade, né, do meu usuário, ou eu faço um, um teste de aceitação, um teste alfa, que eu chamo testadores para vir aqui na minha base e testar o meu software, que não está ainda em... É, em produção, ou um beta-teste, por exemplo, a empresa, ela cria um aplicativo lá e ela disponibiliza para as para as pessoas testarem e dar sua opinião, né, de forma gratuita ou não, às vezes cobram, né, às vezes pagam pelos bugs encontrados, ou só pelo teste executado. No quarto quadrante, a gente tem é, testes que eles não são é, da, das, é, funcionais, eles são testes Gente, eu tava com a palavra. Testes não funcionais, né? Ele não entra na, na no, eles não entram na pirâmide de testes, né? Eles são testes à parte, digamos assim, né? Não nos requisitos funcionais do software, são requisitos não funcionais. Por exemplo, um teste de segurança, né, deu de invadir a aplicação, ver se se eu consigo invadir a aplicação. Um teste de performance, de carga, de stress, né, que a gente, eu estava comentando do aplicativo da Caixa caindo, todo mundo tentando acessar, que a gente sabe foi, é, quando a gente tem uma, a gente lança um produto no ar, que a gente tenta fazer ele muito rápido, e ele não passou por essa etapa de verificação, a gente tem a resposta aí, né, o, o aplicativo da Caixa que ficou fora e o pessoal não está conseguindo usar. É, teste de idilidade, teste de, de caos, né, de engenharia do caos, então, aqui a gente está criticando o produto, mas com foco em tecnologia. Então, nós vamos usar ferramentas para testar essa, esses requisitos não funcionais do meu software, né? Não estão com as funcionalidades, mas eles são coisas que são importantes para garantir também a estabilidade do meu sistema, do meu software em si. E pensando em tudo isso, é, quando eu, eu, todos esses conceitos que a gente ouviu, tudo isso que a gente falou, é, eu tenho quando eu vou é, pensar em tudo isso que eu vou fazer, nossa, eu tenho um aplicativo, uma aplicação, um programa, qualquer coisa que eu vou fazer, é, por onde eu começo? Né? O primeiro passo, você vai montar uma, uma, um plano de, como, de ação, de como você vai testar aquilo, de como você vai executar a quantidade de testes, quais os tipos de testes. Então, a gente sempre fala que isso é uma estratégia de testes. Então, o que é uma estratégia? Né? Ela é uma diretriz que você vai seguir para atingir o objetivo de qualidade do projeto. Pode ser do projeto, é, do produto, é, a, a estratégia ela pode ser feita para a empresa executar como um todo. Então, assim, é para ele tem um objetivo de qualidade naquilo que você se propõe a fazer. E quando, né? É, normalmente na Inception, né, que é que eu falei, que é legal todo mundo estar tá junto ali, ou é só um né quanto antes você fizer é melhor para o seu negócio e por quê? ela vai ai Edu, esqueci de pedir para você mudar <risos> tô falando mas tudo bem não, não tem problema eu mudei é que eu tô aqui. olhando aqui tudo bem fica tranquila é, tá e por que que a gente vai montar uma estratégia né para orientar direcionar os testes diminuir o lead time né consigo entregar mais rápido e diminui o custo e previne não riscos. Quando a gente falou, quando eu comentei com vocês lá da pirâmide de testes, que a gente vai ter bastante teste unitário, a gente sabe que para rodar eles são muito mais rápidos, e consequentemente eu vou ter um custo menor, né, para rodar eles. Porque eu vou gastar menos tempo, e tempo é dinheiro, né. E quando, conforme eu vou, vou crescendo, como eu comentei, né, vai formando aquela bola de neve, né, cheia de carroa, aquela cebola, né, cheia de camadas ali na na minha aplicação, é, quanto maior for ficando, mais custoso, né, mais demorado é para eu, eu testar, consequentemente eu vou gastar mais, é, vai ser mais caro, né. São testes que demoram mais para executar é, e, e saem mais caro para o cliente. É, tem alguma pergunta, Edu? Uma pergunta agora, eu acho que o pessoal está matutando aqui, tipo... É bastante informação, né? Essa, esse quadrante assim. Né? É, o quadrante é, ele é ele é complexo. precisava de umas duas horas só para falar dele. Ele é bem <risos> é bem é, mas é interessante. É legal vocês pegarem, é, procurarem por quadrante de teste e ler mesmo, porque ele tem os documentos como ele chegou, quais foram as perguntas que ele fez. É, Brian Merrick, Brian Merrick, chama o cara que criou o quadrante de testes, e ele fez isso mais assim, para ele entender como que ele ia, é, os tipos de testes que iam ter, como que ele depois ia organizar esses testes na hora de serem criados, então assim, é muito interessante os artigos que tem também falando, são paralelos a esse, né, que ele chegou nesse resultado final. Bom, a gente está indo agora para o nosso último slide, é, Pode mudar. Não. Foi. Então, eu queria fazer um resumo para a gente entender melhor tudo. Entender melhor não, né? Para a gente revisar todos os conceitos, que eu gosto sempre de quando eu estou falando alguma coisa, de no final fazer um resumão para a gente fazer aquele. para relembrar, né? Então, em resumo, a gente deve entender sobre o produto e o processo como um todo, é o que eu falei para vocês. É muito interessante a gente ter noção do que a gente está fazendo, né? Do produto que a gente está testando. A gente não precisa saber exatamente como funciona é, cada pedacinho ali, né, nos mínimos detalhes. Mas é muito interessante a gente conhecer o processo como um todo. Ah, o que que minha empresa faz? É ah, uma fábrica de café, né? É, ah, como que é o processo? Ah, vem lá, o fulano recebe. É porque se eu precisar fazer a entrada, né, ver a parte do processo no meu software dessa entrada do dos grãos de café na fábrica, como que é feito, chega por nota fiscal. É interessante você conhecer o processo daquilo que você trabalha, porque é conhecimento, né, não é perdido, e você consegue fazer melhor o seu trabalho, né? Um dia que você gaste, entendendo o processo como um todo, é muito, é, traz bons frutos no final. É, planejar a estratégia antes de pensar em codificação, então é, é muito importante a gente entender tudo que a gente vai precisar para executar, para nossos testes, para criar os testes, pensar se eu vou precisar, ah, vou precisar de uma massa, né, de, de dados, né, de clientes, vou precisar criptografar essa massa, descriptografar ter informações reais de cliente, sei lá, estou fazendo um, um sistema que ele vai conversar com o Sedex, né, eu quero saber qual vai ser o custo, se você está calculando certo, então é muito interessante eu pensar em tudo, eu vou precisar de elementos, elencar, posso fazer ele no arquivo no Word, posso criar ele no Gira, o é, que vocês acharem mais fácil, levanta tudo aquilo que você precisa, e isso é muito importante também, você ter uma relação de tudo aquilo que você precisa para executar seus testes, para você garantir que você não vai ter um custo lá na frente que você não está esperando, né, ah, vou precisar executar um teste de Beta, e eu não, não contei com esse custo, e é um custo que não é interno, né, vou precisar contratar uma equipe para fazer isso. Então, é muito importante você antecipar os valores, colocar todo lá no, no seu planejamento, para você garantir que você não vai ter surpresa lá na frente, né, e nem o cliente, né, que é o que a gente não quer. Tá. Surpresa ruim não, só surpresa boa é, Automatizar e antecipar tudo que for possível, então, é, automatizar os testes, mas não só isso, né, a gente viu que ele é um é uma das ferramentas, né, a automação de testes é uma das ferramentas que a gente tem, mas ele não é o fim, né, não é não é só isso que um, uma pessoa de qualidade precisa saber, né, é, se envolver no processo como um todo, afinal, a ideia não é ser gargalo de processo, então você tem que se envolver desde o começo, desde a inception, entender tudo o que está acontecendo e não ser só... A, o pessoalzinho do teste que vai ficar lá na última hora testando, às 5 horas da tarde, de uma sexta-feira. Então, você tem que se envolver com o processo para garantir que não vai acontecer isso. Vai acontecer? De vez em quando vai. Mas a gente tentar o máximo possível eliminar esse tipo de coisa. E aproveitar a jornada e o conhecimento. Tudo que a gente aprende é. é eu comentei no começo que eu tô, sou do que a é uma das comunidades que eu atuo. É, tem também o Pileades, que ontem o Du comentou do Django Girls. A gente tem muita comunidade, não só as femininas, tem muitas comunidades de grupos de usuário, tem muitos fóruns, tem muitos cursos como esse, que o Du tá promovendo. Eu gostaria de é, parabenizar, que é uma coisa assim que você se doar pela comunidade, muitas vezes você põe no seu bolso, Obrigado, né, as, pessoas não, não as pessoas não imaginam imaginam quanto a gente põe no bolso antes da gente... É, colher os frutos, né, claro que a gente faz de coração e não esperando nada em, em, em, de volta, mas é interessante você ver que as pessoas pelo menos foi útil para alguém, né. Então, é, é importante a gente estar tá em constante evolução, e uma coisa que, que eu acho muito interessante falar, principalmente para as pessoas que perguntaram o que fazer, né, é que a responsabilidade da sua carreira é sua. Então, assim, não adianta você falar assim, ah, eu vou fazer um curso quando a empresa deixar eu colocar isso aqui em prática ou quando a empresa pagar para eu fazer uma certificação ou quando a empresa achar que é a sua carreira que está em jogo você tem que ter responsabilidade pela sua carreira então se você acha que isso vai ser interessante com um conhecimento que vai te agregar né se esforce e faça né mesmo você vai colher o fruto lá na frente pode demorar pode acontecer mil coisas nesse meio do caminho, né, mas você vai colher os frutos, então assim, a gente sempre ser protagonista da nossa carreira, a gente não deixar na mão de empresa, na mão de amigo, na mão de professor, né, porque a carreira é sua, né, e a gente tem que desenvolver sozinho, né, a gente não tem que depender de empresa, depender de nada, claro que se tiver um apoio é muito importante, muito bacana a gente ter um reconhecimento, mas também a gente tem que pensar na gente, né, que é importante para gente, a nossa carreira e isso. E eu acho que o último é só eu dando tchau, com o meu boneco de Lego na mão, que eu sou fã de Lego. Ai, eu sou fã de Lego e sou fã de dinossauros. Então, aí, du. sou Seu parente de dinossauro aqui. Dinossauro é ótimo. Esse, esse, essa daqui não é uma simples é, dinossauro. Ela é lá uma. Ai, Jesus, esqueci o nome. Cara. É a Blue, do último filme do Jurassic. Oh, tem toda, toda a explicação, né? Tipo? É a Blue, é Triceratops, eu acho que é aquele que tem a garra, assim, bate assim no, no filme. Adoro a Blue. Bom, temos ah, mais perguntas? Temos algumas perguntas que ficaram aqui. Uh, o André tá. Silva fez uma pergunta bem interessante aqui, foi isso que eu fui guardando para o final. Ele falou, sou da área de Machine Learning e gostaria de saber como o QA pode contribuir para as explicações de inteligência artificial. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu já vi pessoas usando a inteligência artificial para análise de dados com teste. Já vi análise de resultados, mas não vi usando, testando, com inteligência artificial. Eu já vi testes com realidade virtual aumentada e mista, mas inteligência artificial e machine learning ainda não, mas é um, é um tópico bem interessante. Já vi o contrário, né? Usar esses recursos que, que a inteligência artificial e a machine learning tem nas métricas e dados da, da, na parte de testes. Mas é uma boa, muito interessante, é uma área aí, ó, para quem quer se especializar, quer correr atrás, aí, ó muito é, interessante mesmo. Quem gosta de inteligência artificial tem todo esse campo para poder explorar, né? Uh, uhum. A Inspirada na Computação é Inspirada, de Ada Lovelace muito é, massa. É. <risos> é. Ela falou assim, tem uma referência onde podemos encontrar detalhes sobre esses tipos de teste, o que fazer em cada teste, o material da certificação do BSTQB, é bom para isso? Sim, é, eu tenho... Uma, duas, três, quatro. Eu tenho quatro certificações do BSTQB. É, a, a primeira, que é a fundamental, né? Normalmente as pessoas fazem a primeira e não faz mais nenhuma. Isso aí é meio má. Eu vou levar a quantidade de pessoas que fez a primeira para quem fez os níveis avançados mínimo, né? Mas assim, eu acho muito interessante o material, mesmo que você não vá fazer a certificação, né? Não estou ganhando o BSTQB, ainda não me patrocina <risos> para fazer isso, mas eu acho o conteúdo deles muito rico e eles atualizaram no final de 2018 o conteúdo trazendo coisas mais para coisas novas, né? Eles mudaram muita coisa, eu achei bem interessante. Então, o conteúdo que tem os tipos de teste, como funciona. É, se você você pode procurar mesmo pelos elementos, né? O que é um teste unitário, tem muito artigo por aí, tem muita coisa bacana. Não tenho nada assim específico para te indicar agora. Mas você consegue dando um Google aí, e o material vai estar disponível, aí você consegue pegar os, os temas e ir procurando um a um. Eu acho bem interessante, ainda mais se você estiver começando, é muito interessante você entender mesmo como funciona cada coisa, ainda mais porque quem está começando, está com a cabeça aberta, né? Então, é, é legal você entender antes de você começar a trabalhar, talvez. Né? Você já saber do que se trata. Não fazendo um jabá, mas aqui no canal tem um monte de, de lives sobre teste, sobre vários tipos de teste. Já que você já está aqui, pô, continua aí assistindo. Não. <risos> ah, o Sérgio Reni mandou uma outra pergunta, que ele falou assim, existe uma confusão sobre o significado de cada tipo de teste? Essa é a pergunta dele. Ou isso é bem definido dentro das estruturas? Tem a impressão que pessoas diferentes usam... Uh, os mesmos termos para se referir a tipos de testes diferentes. Ó, teste de API, tem gente que chama de teste de serviço. São, mas, assim, são nomenclaturas, mas são a mesma coisa. É, teste unitário, eu nunca vi chamar de outra coisa. Teste unitário, não. Teste é, funcional, né, automatizado, o pessoal às vezes chama end-to-end, -end quando você pega uma um fluxo de ponta a ponta. Então, são especificações, é, nomenclaturas, mas praticamente a mesma coisa. Maria também, se você for falar, por exemplo, ah, eu vou fazer um teste API REST, né, é um teste de serviço, só que é focado numa API do tipo REST, né, não é do tipo SOAP. Então, são nomenclaturas, mas assim, no geral... O pessoal usa triviais uh, mesmo. Assim. Às vezes, claro, que pode ter dentro de alguma empresa uma nomenclatura específica, e eu não sei, mas pode ser que aconteça. Né? Pode ser que aconteça. Uh, Márcia, outra pergunta do Sérgio vem aqui. Ele falou: especialmente onde que a gente para para aprender estratégias de teste? Tem um, você tem uma referência, alguma coisa que você recomenda? Tem um. Nossa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Se você começar a dar um Google, tem muita coisa. Tem uns livros, na, tem um livro da Lisa Crispin que é sobre teste. Tem, tem vários livros que eu... Tem um livro sobre agilidade também dela. Tem um... O um blog da Andy Jones, que tem bastante coisa também. É uma americana. Eu vou pegar esses links, vou reunir e vou mandar para o Du, para ele disponibilizar para vocês. Acho que é mais fácil. Show. Porque, cabeça, eu não vou lembrar todos os links. Eu lembro as pessoas, lembro algum, algum livro ou O Martin Fowler, que é um dos caras que é muito... Ele é um desenvolvedor da, Eu acho que ele ainda está na ThoughtWorks. Né? Ele ainda está na ThoughtWorks. É, faz 200 anos que ele está lá, então ele ainda está lá. E ele também tem um material muito legal no blog dele, o Martin Fowler, que é muito interessante. Ele é um desenvolvedor mas ele é muito, assim, ativista na parte de teste, ele é muito focado nisso, vê muita importância. É, então tem vários blogs, eu passo depois para Duo alguns principais, assim, que eu, que eu me lembrar, que são interessantes. Pô, show demais. Uh, aí o Renan Moura perguntou se tem algum lugar que a gente pode aprender mais sobre qualidade, aí não é sobre testes em geral, mas sobre o esquema de qualidade como um todo. Tipo, acho que também fica nessa, né? Pô, vamos juntar os materiais e a gente bota lá no grupo. Isso, uhum. uhum. mais fácil. Uh, o Regis, Regis do Python, mandou aqui. Mariana, eu vi que você tem um monte de crachás dos eventos. Qual é o evento que você costumava aí quando a gente fazia eventos presenciais ainda? Deixa eu pegar aqui o que eu mais tenho crachá. <risos> ah. Tem um Y. Exato. Esse é o que eu mais fui, eu acho que eu tenho um, dois, nossa, só aqui eu tenho cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Esses onze eu fui coordenadora em, eu acho que seis trilhas, isso. Nesses onze crachás eu fui coordenadora em seis trilhas, palestrei na maioria delas também. Aí eu fui na Campus Party, fui em eventos locais aqui, esse aqui é um evento só para mulheres empreendedoras aqui na cidade, eu tive na FECOM, que é esse, tive no evento do grupo do, do... fui participar na USP, de um workshop para meninas do Pai Leites. tem muita coisa, tem um evento foi em Piracicaba, tem aqui em Sorocaba, fui participar de uma ter a disposições em São Paulo, para o pessoal de, de uma, de um cursinho para pessoas de baixa renda, que é um cursinho público, né, assim, é, é gratuito, é, eu gosto bastante de coisas que estimulam é, as pessoas e, e fornecem um conteúdo gratuito e de acesso a todos, então, eu, eu procuro participar desse tipo de eventos e de outros eventos pagos que, normalmente, ou a convite, ou eu ganho, o ingresso aí eu acabo indo, como na, na campus mesmo eu ganhei o ingresso e eu fui de voluntário, então acabo indo, mas é, são ingressos mais caros mesmo para comprar do bolso. Mas adoro meus corações. <risos> o Regis está falando é, e. Tem mais coisas de ver <risos> o Regis está falando e eu também acho que tu devia ir na Python Brasil 2021. Esse ano não vai ter, infelizmente, mas a gente pode te levar para lá para. <risos> Dá palestra sobre eu, qualidade. Esperemos. Eu não fiz um jabá aqui, como assim? Pode fazer. Deixa eu Fica à vontade. Aqui, ó. ó, a gente tem o que é a lei. É aí que eu... eu... Peraí, se tu puder levantar um pouquinho, porque como eu fiz todo esse gato aqui, tipo, faz assim... Aí, agora foi. <risos> então. É, é, nós temos um evento anual que chama QA Ladies, ele é focado para a qualidade de software, mas tem outros temas. É, o ano passado tinha uma moça falando sobre inteligência artificial, mas não era focado em testes, era focado em inteligência artificial mesmo, de DevOps, Zane, temas. É, o nosso objetivo é ter só mulheres palestrando, mas ele é aberto para todo o público, né, não, não tem um público específico para assistir, só para palestrar a gente procura deixar a mulher em protagonismo, que muitos eventos, você vai, você vê que não tem muitas mulheres palestrando. Então, a nossa ideia é trazer essas mulheres para palestrar no nosso evento. É, esse ano, a gente não vai ter a edição ao vivo. Normalmente, a gente faz, um dia todo, mas a gente vai ter edição online. Vai ser no dia, se não me engano, 19 de setembro. Em breve, eu vou postar nas redes sociais. Sigam a gente, que eu vou falar. E se tiver alguém de Sorocaba, a gente pretende voltar provavelmente só o ano que vem, mas a gente tá A gente fez um, um workshop de computação desplugada aqui, é, com uso de papéis e folhas e nada de computador, para o pessoal entender lógica. E a gente pretende avançar os cursos de Python aqui também na cidade. E eu acho que é isso. A gente vai, vai promover algumas. É, alguns meetups online também até o evento que vai ser em setembro. Então, dê uma olhadinha nas nossas redes, acompanha é tudo gratuito e é isso aí. Acho que agora eu já fiz meu jambazinho. E continuem assistindo o canal do Duque, que tem muita coisa legal vendo aí, gente. Não percam. Pô, muito massa. Eu queria agradecer demais assim, porque tipo, foi um workaround total aqui pra gente fazer. O pessoal ficou meio nervoso no começo que tava demorando muito, mas Gente, eu tô suando aqui, ó, de nervoso também, não foram só vocês. S só pra explicar pra vocês o que, que aconteceu aqui hoje. Eu tô passando os slides da Mari aqui. Ela tá conversando comigo pelo celular, porque o PC dela deu algum problema. E aí, tipo, deu um jeito aqui, a gente cortou, fez tudo que deu aqui possível. Então, eu já posso trabalhar na Globo fazendo transições, transmissões ao vivo aqui. Maravilhosas. Eu vou trabalhar, eu acho que é naquele programa que passa de sábado na Globo, que a moça vai com o celular, assim, ó, já posso trabalhar lá também, Globo me contrato. <risos> <risos> então, pô, a Mariana falou que todo mundo que é participado, que é a Ladies aqui, a Gislaine também falou on, que é a Ladies, pô, é, é uma iniciativa muito massa. Oi, desculpa, eu não entendi o que tu disse. Todos muito bem-vindos, meninos, meninas e quem quiser vir. Massa. Só meu até meu toquinho vai participar esse ano, porque é de casa, então ele pode <risos> participar <esse ano. risos> Muito massa. <risos> Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Eu queria que vocês dessem um abraço aqui virtual, porque não vai poder acontecer presencialmente esse abraço pra Mari, então, pô, foi muito legal, eu espero que... Ela tá lá no grupo, então, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre o conteúdo, ela tá lá no grupo do curso, o grupo do curso tá aqui embaixo, os links da Mari também deveriam estar aqui na descrição, mas eles vão estar para quem estiver assistindo gravado, porque eu me perdi também nesse workaround aqui, que eu acabei não colocando, mas aí, pô, eu tenho que a Ladies uh, para quem viu essa publicação nas redes, consegue chegar na Mari, porque eu marquei ela em todos os lugares onde eu postei, então... É isso muito obrigado muito obrigado para todo mundo que participou também que fez perguntas. se não tivesse ninguém aqui assistindo a gente não teria como fazer isso funcionar e é isso a gente se vê amanhã já tem aula duas horas da tarde tem aula não é Live mas vai sair o vídeo então é isso obrigado tu quer falar alguma coisa Mari deixar uma mensagem ah, eu queria agradecer o convite, Dudu, foi muito legal participar, eu fiquei mais tensa do que eu imaginava, por, né, devido aos, aos imprevistos, mas ah, no fim, tudo deu certo, espero eu, né, espero que vocês aproveitem, espero que vocês tenham ficado muito em mente e serem protagonistas da carreira de vocês, eu acho que isso é a principal mensagem que eu quero deixar, né, a gente é responsável pela nossa carreira, é isso aí, e um beijo para vocês, e até mais. Obrigado, valeu galera Continue acompanhando e até amanhã Tchau <risos>